Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba E aqui eu vou continuar um, um vídeo que eu fiz anteriormente sobre esse texto Elixir, sete passos para iniciar sua viagem Esse aqui eu vi que tem uma versão agora também em inglês Da Lorena Millerles. Então era aqui que a gente estava Então o texto dela, ela é mexicana Então ela escreveu em espanhol e traduziu também para o inglês, ela trabalha na Erlang Solutions, então ela sabe inglês também. E aí, a gente parou aqui, porque não tinha ainda essa parte. E agora, vamos continuar aqui. A máquina virtual de Erlang, a BIM. O que é Erlang? Erlang é uma plataforma de desenvolvimento, opa, deixa eu voltar aqui. É uma plataforma de desenvolvimento composta por a linguagem de programação com o mesmo nome, Erlang. O framework, OTP, né? Framework, uma tradução para framework é arcabouço. Uma máquina virtual, a BIM. Aí ela coloca aqui, máquina abstrata de Erlang, do Bogdan ou do Bjorn. Que, na verdade o nome dele é Bjorn, mas o apelido dele é Bogdan. E um conjunto de ferramentas. Então aqui tem essa ilustração, que... Viu lá do próprio site da Erlang Solutions. Então, a plataforma Erlang consiste na linguagem de programação Erlang, no OTP, na BIM e em várias ferramentas. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com LX, a gente está sempre trabalhando com a BIM, eventualmente a gente trabalha também com OTP, não necessariamente a gente trabalha diretamente com Erlang, porque você não precisa de código Erlang para trabalhar com LX. É importante clarificar que quando falamos de Erlang podemos nos referir à plataforma, quer dizer, isso aqui tudo, como tal, ou unicamente a linguagem de programação. Se já, você já trabalhou com programação orientada a objetos, provavelmente isso seja familiar para você, pois o mesmo acontece com Java. Java pode referir-se a todo o ecossistema que inclui a JVM, a máquina virtual de Java, ou somente a linguagem. Para efeitos desta nota, deste texto, quando dizemos Erlang, nos referimos à plataforma, a menos que se especifique o contrário. Dito isso, agora sim, falemos um pouco acerca da história de Erlang. Erlang é uma plataforma de desenvolvimento criada por Joe Armstrong, já falecido, Robert Verding, está vivo de vez em quando participa dos eventos da comunidade Erlang, e Mike Williams. Nos anos 80, no Laboratório de Ciência de Computação da Ericsson, para facilitar o desenvolvimento de sistemas de telecomunicações. Atualmente é uma tecnologia que se utiliza para desenvolver sistemas distribuídos concorrentes, escaláveis e tolerantes a falhas. Apesar de que muitos muitos termos fazem referência a telecomunicações, é uma tecnologia de propósito geral que se demo, que demonstrou sua robustez em sistemas de produção por mais de 30 anos. Se você pensa, a maioria dos sistemas hoje em dia requer é, essas características Isto é, serem distribuídos Escaláveis né, a possibilidade, de Facilidade para aumentar de tamanho Concorrentes e tolerantes a falhas Entre outras coisas Ademais, se espera que possam recuperar-se Rapidamente de qualquer falha Por exemplo, o WhatsApp é, Quantas vezes Vocês tiveram problema é, Quanto tempo Passa até que haja alguma Quedas Em redes sociais Geral, é, queixas Queixa, queixas em redes sociais geralmente os usuários se queixam imediatamente né? quando tem algum problema no WhatsApp as pessoas vão no Twitter, por exemplo reclamar que o WhatsApp não está funcionando principalmente aqui no Brasil, onde o WhatsApp é muito utilizado é, agora imagina a margem de erro para um setor mais crítico como saúde ou bolsa de valores onde até o mínimo detalhe pode ter graves consequências por certo um fato curioso Engraçado, o WhatsApp usa Erlang. No caso, tanto a linguagem de programação Erlang quanto a plataforma Erlang. Até onde eu sei, eles não usam nenhum, não tem nenhuma linha de Elixir no código do WhatsApp. Pelo menos foi isso que uma pessoa lá de dentro falou pra gente num evento que aconteceu uns anos atrás, durante a pandem pandemia. Porém, sejamos honestos: é impossível construir um sistema que esteja 100% livre de erros. Por... Porém, o que podemos fazer? É... O que podemos fazer é definir um mecanismo de recuperação para que esses erros não inabilitem totalmente o sistema. Isso é o que nos dá Erlang por padrão. Todos os elementos necessários para criar um mecanismo e sistemas que exijam um grande número de usuários e suportem adicionar mais em caso de necessidade, possam detectar e recuperar facilmente é possam detectar e recuperar-se facilmente de erros, sempre enviem uma resposta ao usuário, inclusive se houver um erro interno. Isso é para evitar que se fique num ciclo interminável ou se pause, e isso representa uma incerteza para os usuários. Possam ser atualizados sem necessidade de detê-los ou interromper atividades e sejam distribuídos. E tudo isso graças à máquina virtual, a BIM. Então, a BIM, o que é a BIM? A BIM, a máquina virtual de Erlang do Bogdan ou Bjorn, é a máquina virtual de Erlang onde se executa tanto o código de Erlang quanto o código de Elixir, como o código de qualquer outra linguagem que rode na BIM, que compile para o bytecode de Erlang. O código de Elixir que, que você escreve se compila em arquivos bytecode que executam na máquina virtual. Esses arquivos têm a extensão BIM. Então, se você abrir um um projetinho aqui. Olha, se você for. Deixa eu aumentar aqui a tela. Eu acho que eu tenho uma pasta aqui, LX. Não. Mas olha, eu posso fazer mix new test. Crio um projetinho teste. E eu faço mix test. E eu abro aqui. Então, crio um projeto LX. LS build test, lib, test, e bin. Pronto. Demorou, mas achei um arquivo bin aqui, certo? Ah, se, se eu fizer... Deixa eu fazer uma coisa. CD... Não, faltou um espaço aqui. É, deixa eu fazer um cat em LX-Bin. Veja, não, não dá para entender nada do que está aqui. Somente lendo. Então, aqui, olha, ela mostra que você tem o código em LX: defmodule hello world, def hello, então um módulo hello world e uma função hello, que só faz a puts hello world. Isso é compilado e isso gera. É, elixir.relloworld.bin que é o que a gente mais ou menos o que a gente viu lá. É um arquivo. No meu caso era elixir.test.bin aqui Hello. Elixir hello_world.x é esse aqui. Erlang e elixir não são as únicas linguagens de programação que se executam na BIM. Porém, agora deixaremos isso de lado para focarmos nas características gerais da máquina virtual. Então eu gosto sempre de falar da... Erlang Ecosystem Foundation, que é a fundação. Então, enquanto outras linguagens elas têm uma fundação somente para aquela linguagem, no caso do, do Elixir e do Erlang, existe uma fundação que apoia todo o ecossistema. Então, eu acho que a gente tinha aqui, em algum lugar... Aqui tem os apoiadores, legal. Eu já pedir isso, eu não sei se já fizeram. Quais são as linguagens? Join us about. Board members, contact, resources. Uh, não. É, o, a, a mensagem importante é que existem várias linguagens da, da BIM. Ó, deixa eu colocar aqui a lang Eu acho que tinha... Um repositório no GitHub, Erlang Bean Languages. Languages and about languages on the Bean. Trabalho dessa pessoa aqui. que Ivan Human Lianin. Mas enfim, aqui olha, ele fala da própria Erlang. Tem várias, vários sabores de Lisp, Clojure, Joxa. Capoc, ele é LFE, criado pelo LFE, é, é interessante, Closure, é mais recente, o LFE, foi criado pelo próprio Robert Verdin. vejam, tem bastante material, Closure é esse aqui, Closure, não Closure, é, Alpaca, Carmel, Cuneiforme, Alchemy, IML, fica Glean. Gleam eu acho que é talvez a terceira ou a quarta. Essas duas aqui são as, depois de LX e Erlang, essas duas aqui eu acho que são as mais conhecidas. Gleam e LFI. Gleam, inclusive, você pode, se você quiser, apoiar o desenvolvimento. O, olha aqui, ó todas essas pessoas aqui dão um dinheirinho para que o, o, o desenvolvedor e a comunidade façam que é o Lui. Aí tem essa aqui, Haskell, Hamler, Idris, IRL, que Idris é uma linguagem, então não é Idris que é... Eu já ouvi uma pessoa fazendo alguma coisa com essa aqui, eu acho, Sesterl e Fini, já ouvi falar. Luerl, que também foi criada pelo, pelo criador de Erlang, Robert Verdin, Reia. É um, um caso interessante que eu acho que o Valen falou. que O, o criador de Reia, quando viu o que o Valen estava fazendo com Elixir, com ele disse: Ah, não preciso mais de Reia, vamos focar em Elixir. Elixir faz tudo que eu queria que Reia fizesse. Então vou deixar esse link aqui, porque é bem interessante. Uh, onde é que a gente estava aqui? isso aqui, né? eu tinha acabado de ler esse parágrafo, a, a, re revelância, a relevância da BIM está no feito de que é responsável de que um sistema possa cumprir todas as ca características mencionadas anteriormente. É, manejar a concorrência e o paralelismo de um sistema, é, erros com impacto mínimo ao sistema, manejar o um mecanismo de... manejar é, é, é meio estranho, apesar de ser uma palavra que existe em português, como é que eu traduzo manejar para, do espanhol para o português? Lidar, lidar. Então, lidar com a concorrência e o paralelismo de um sistema, erros com impacto mínimo ao sistema, lidar com o mecanismo de recuperação frente a esses erros, aproveitar ao máximo os recursos do computador em que se executa o sistema. É interessante, na né? em, em espanhol, computador é feminino. La computadora. Essas características se traduzem em sistemas confiáveis, com alta disponibilidade, tolerantes a falhas, escaláveis e distribuídos. E onde entra Elixir? Elixir na BIM. Como mencionamos no início desse post, Erlang é uma plataforma é, composta por quatro elementos. Um deles é a linguagem de programação Erlang, com a qual, obviamente, se pode escrever código que roda na máquina virtual. Porém, não é a única opção. Existem mais linguagens de programação e uma delas é LX. Por que escolher LX? Erlang, a linguagem, é compatível com o código LX. Isso significa que você pode escrever em Erlang. O que se pode escrever em Erlang, se pode escrever em LX e vice-versa. Com a diferença, na verdade, é assim. É, se a gente for pegar a tese de Xuxi Turing, qualquer linguagem que seja Turing completa... O que você pode escrever em um, você pode escrever em outro. Você poderia estar fazendo sistemas web super responsíveis com assembler. Mas isso é outra conversa. Com a diferença que a sintaxe de LX e as ferramentas são muito mais amigáveis e acessíveis. Então, isso obviamente é uma opinião. Eu acho que a maioria das pessoas que usam LX concordam. Não sei se todo mundo que usa Erlang concorda. Sei que tem uma pessoa que eu conheço que ela está usando Erlang profissionalmente, mas... É, porque ela está trabalhando numa empresa que usa Erlang, mas ela diz, ah, eu gosto mais de Alixir. Mas eu conheço gente também que trabalha com Erlang e gosta mais de Erlang do que Alixir, conhecendo Alixir. Permitindo-te escrever código mais concreto, de fácil, fácil manutenção e limpo, além de ter uma curva de aprendizagem curta. Deixa eu maximizar isso aqui. Então, olha, aqui tem o mesmo código em Erlang e em Alixir. Em Erlang, você está definindo um módulo com esse aqui, tracinho, módulo, abre parêntese, teste, fecha parêntese, ponto. Veja que você não fecha o módulo. Em LX, você tem que colocar um def módulo, teste, do e um end no final, para você fechar o módulo. Isso permite você ter mais de um módulo num, num arquivo, o que eu não tenho certeza se é possível em Erlang. Aqui ela colocou um export factorial barra 1 um para dizer, olha, essa função aqui ela é pública, fatorial. E a mesma coisa aqui em LX. Veja que, se você olhar bem, a, a definição de função em Erlang é mais sucinta, é mais compacta. Se não tem um def aqui, fica mais bonito, lembra prolog, que é a origem do Erlang. Mas, talvez, para quem venha, por exemplo, de outras linguagens de programação, isso aqui seja mais explícito. Está né? claro aqui esse def aqui, se eu sei que def é definir uma função. Uma coisa que ela não colocou aqui nesse exemplo é a questão das funções privadas, que o, o legal de, de LX é que você coloca somente def a função é privada, e no Erlang você simplesmente não coloca no export. Existem muitas linguagens de programação no topo da BIM, mas para esta nota vamos focar em Erlang e Alixir. Eu não sei se essa imagem ela própria fez para esse post ou é de um post anterior. Uh, a um que por suposto, como eu estou aprendendo também espanhol, eu vou colocar aqui. O que, é que significa a um que por suposto? Embora, é claro, legal. Embora, é claro, dependerá do gosto e experiências de cada pessoa. As características de Alixir a fizeram bastante popular entre os desenvolvedores. Então, se você for, por exemplo, aqui no Stack Overflow Survey 2022 e você olhar nos resultados, você tem uh, aqui ó, em Tecnologias. Entre os, as mais amadas, Elixir tem 75% de mais amadas com 1150 pessoas que responderam que amam e 375 pessoas que responderam que temem. Erlang nem aparece aqui nesse, nesse ranking. Em outro lugar, entre as tecnologias que pagam melhor, Erlang está na frente. Ah, que chato, aqui não diz quantas pessoas responderam. Ah, tá aqui, ó. Número de respostas. Clojure, 681. Erlang, 371. Elixir, 995. Então, veja, são quase três vezes mais Elixir do que Erlang. Então, é interessante. Elixir em primeiro, Clojure em segundo, Erlang em terceiro. Mas aí você tem uns monstros aqui, ó. Go 4.000. Bash Shell 11.000, é, Python 16.000, SQL 20.000, Javascript 25.000, HTML CSS 20.000, enfim, vou deixar esse link aqui também para vocês, um, é sobre Elixir, as características de LX fizeram bastante popular entre desenvolvedores, com muitos recursos disponíveis em torno dela. Por exemplo, uma coisa que eu não canso de falar também, é que existe esse site, esse software maravilhoso chamado Livebook, que te permite começar com LX de uma forma bem, bem fácil de você... É bem fácil você começar a desenvolver LX usando o Livebook, mas ele não, não está disponível para Erlang. Então, um dos meus minhas ideias de projeto, é que alguém faça, adapte o Livebook para Erlang, já que vai tudo para BIM mesmo. Em resumo, com o LX, podes aproveitar todo o poder da BIM através de uma linguagem de programação amigável, uma comunidade fantástica e muita documentação e tutoriais ao seu alcance, permitindo-te criar um projeto desde, desde o zero, com muito pouco esforço, e experimentar todas as coisas que te oferece. Tudo isso também graças aos processos de Erlang, um tema que falaremos no seguinte capítulo. E assim, ela fez um texto de introdução, depois ela complementou, e aí vai ter um próximo. Só que ela está colocando tudo no mesmo link. Eu acho que eu até me confundi no começo hoje, porque eu acho que eu comecei a ler lendo alguma coisa que eu já tinha lido no vídeo anterior. Então, é, seguinte capítulo. Então, você está perguntando pelo código. Não se preocupe, veremos alguns exemplos na, na nota seguinte. Falaremos dos processos de Erlang e como implementar a concorrência em elixir. E aqui os links. Conselheiro técnico Raul Chusa. E eu acho que essa é uma, uma coisa que seria bem interessante... Assim, eu, eu sempre penso em... Ah, vamos dizer... Vamos supor uma pessoa que não conhece nada de linguagem de programação nenhuma. Aí ela pode começar pelo básico do básico de LX. Mas vamos dizer que seja uma pessoa que já conhece alguma coisa. Então, para ela, talvez seja interessante mostrar processos. Como funcionam processos em LX. Esse é o diferencial de LX e de Erlang, são os processos. Eu acho que eu tenho algum vídeo aí sobre processos, OTP. Mas talvez não esteja ainda num, num nível, assim bem... Ah, uma pessoa de outra linguagem que não conhece nada de Elixir. Mas enfim pessoal, então só para complementar eu vou mostrar aqui que a gente acabou de lançar ontem episódio novo do Elixir em Foco, episódio 24, Elixir Radar com Hugo Barauna. Tá muito legal esse episódio e com isso a gente completou dois anos de Elixir em Foco. São 24 episódios, um episódio por mês, dois anos. Vamos entrar, então, na terceira temporada. Já temos uma entrevista agendada agora para a próxima segunda-feira. A gente está também disponível, além de todas as plataformas, Spotify, Radio Public, Pocket Cast, Google Podcast, CastBox, Apple, o RSS, uma coisa que as pessoas, não sei se todas as pessoas sabem, mas que no próprio RSS você pode, por exemplo, você procurar por M4A, você consegue baixar o arquivo? Um arquivo M4A é parecido com o MP3, que olha o episódio do Hugo Barauna. Enfim, tem muita coisa aí acontecendo na comunidade Elixir, talvez não tantas quanto a gente gostaria. Por exemplo, eu perguntei ontem no Twitter e eu vi que não, não existe nenhum meetup em andamento aqui no Brasil presencial. Talvez seja o momento para a gente voltar, pelo menos, a meetups online. E eu não sei, não está programado ainda, pelo menos por enquanto, nenhum evento presencial no Brasil. Ano passado a gente teve a CodeBeam Brasil, mas a LX Brasil não aconteceu. Será que vamos ter a LX Brasil esse ano? Será que vamos ter a CodeBeam totalmente presencial esse ano? Não sei, vamos saber, vamos acompanhando se vocês quiserem saber, sempre que eu descubro alguma coisa dessas, eu publico lá no, no meu Twitter ou no meu Mastodon. E, e é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos, a todas e a todos e até a próxima.